Tempo em Seis Estrofes é outra regravação, é um disco que tem bastante regravação mesmo. Ela ganhou também uma nova roupagem, mas sem perder alguns elementos que eu gostava muito nela. E ela é uma música que diz por si mesmo, ela fala sozinha, né? Ela fala dessa questão da luta constante com o tempo, de como ele passa, independente da gente querer ou não. E não tem jeito, não adianta brigar, porque vai aparecer fio branco, vai... Vai... Você vai colecionando história não tem jeito, é. Coisas vão ficando pra trás, não adianta a gente brigar com ele, mas já que não adianta, a gente pode pedir pelo menos pra ele esquecer a gente, pra ele não aborrecer a gente. É isso, ela tem esse tom de sarcasmo também, né? De um diálogo com o tempo. Ela tem sim, né, Alguns acordes que puxam mais uma coisa mais alegre, mais viva, um ritmo mais vivo. Mas ela não perde em si a essência, né? Que é essa essência que Tempo é uma grande invenção humana, então como é que a gente lida com essa invenção humana? Quem foi que inventou 12 horas? Mais 12? Mais 12? para marcar meio-dia, meia-noite e vir o dia. Isso tudo é uma convenção, né? E toda convenção é muito perigosa, essa é que é a verdade. Então o tempo nada mais é do que uma ficção humana. E, e aí ao mesmo tempo a música vem nesse sentido mesmo, de ter uma coisa mais melancólica, de como é. Isso faz com que muita gente sofra, muita gente que não sabe dar com o tempo. De como isso faz com que a gente se sobrecarregue em lapsos pequenos de, de tempo, em virtude do que o próprio tempo nos cobra. Mas ela tá mais amadurecida, até em função do próprio tempo. É, o tempo também faz isso, ele também amadurece a gente. É, hoje eu exijo muito mais de mim mesmo, principalmente. Até demais. <risos> é aquela coisa de, de artista mesmo. Artista, bailarina... É... Qualquer um que vá para o Ramo da Arte tem essa coisa, é né? uma cobrança incessante sobre si mesmo. Então, o arranjo dela está mais elaborado, tá mais, é, mais harmônico. Mas sem perder a característica principal dela, que é trazer justamente a letra mais melancólica, mas um ritmo mais alegre. Né? E ela é uma música que eu tenho um profundo carinho justamente por essa coisa com o tempo. É especial não é que ele era um disco mais agitado ou não. O Especial ele era um disco que tinha uma característica mais própria. É, ele tinha algumas músicas mais lentas, o Legado da Voz era um pouco mais lento, e só tinha um refrão mais puxado para uma, um, uma canção que não dá para chamar especificamente de um ritmo animado, alegre. Não, não é. Mas tinha outras músicas que compensavam isso. Esse em virtude da própria natureza dele, de querer se propor a falar do rural e dos ritmos do Brasil e da das personalidades do, do Brasil, do, do interior desse país, da, das histórias que a gente vê por aí, ele não podia ser um disco muito puxado. Ele não podia ter músicas que puxassem muito, nem que nem aquelas músicas que todo mundo me conhece, sabe quanto eu sou, de, de falar mesmo que eu acho na questão política, na questão social desse país. Não cabia nesse disco. Né? Esse disco era um disco para falar de beleza, num tempo próprio, certo? Então a beleza, ela não, não admite pressa, ela não admite esse andamento. mais rápido ela não admite. Não. A beleza ela tem que ser vista com calma, ela tem que ser vista de forma contemplativa. E essa era a proposta do disco, mostrar quanta coisa bonita a gente perde por falta de tempo. E aí a gente volta no tempo. Por falta de tempo, por essa pressa, por essa agitação toda, quanta coisa bonita que a gente perde. Então a gente tem que ter sim uma coisa mais mais animada, mais alegre para nos alegrar, mas sem perder essa coisa contemplativa. É necessário alguns momentos para contemplar, e aí você precisa de um mandamento, um na própria vida, um mandamento que seja mais, mais tempo, mais devagar, mais calmo. Tempo.